Olá amigo corretor, eu, Marcelo Saliné, CEO da Saliné Construtora, preparei esta página com diversos materiais e informações exclusivas para você vender as nossas casas no Viva Parque Porto Belo. Criei pessoalmente este passo a passo para você fazer uma apresentação de alta performance e impacto. E o melhor, todos os conteúdos podem ser facilmente compartilhados com o seu cliente. Conte comigo e ótimas vendas!